Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo pra vocês mais um Daily Vlog Bom, rapaziada, o vídeo de hoje, mano, eu vim aqui, ó Nessa passarela nova, aqui em bombinhas, mano Muito louco E eu, rapaziada, eu achei a... A bateria da, da Keno, rapaziada, eu consegui achar Mano, tava no bolso, velho Depois eu explico mais pra vocês É isso aí, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal aí que eu vou estar tá começando os TQA agora Boa aqui. É isso aí. Foi. Mas eu já cheguei em casa, galera, tô gravando aqui com não, não sei como é que vai ficar em imagem porque faz tempo que eu não gravo com ela Mas eu, eu tô com o microfone aí Vocês vão dar uma diferenciada aí no áudio E galera, a gente vai pegar o bug agora e vai lá Abastecer lá no posto E eu vou estar tá gravando pra vocês aí Tá comendo bagulho aqui rapaz Tá comendo cara Você tá comendo O ah, que você tá comendo? O que você tá comendo? Mano, ele pula muito alto rapaz, na moral é isso aí rapaziada, a gente vai com o bug agora, lá no, no, pra bombas, abastecer aí, segue o steak, fui. Then I ain't nobody perfect Time then, time Rapaziada, cheguei em Balneário, rapaziada, é muito engraçado, mano. Que eu te, começo o vlog lá e termino o vlog aqui, tá ligado? Como tipo. Mano, literalmente ontem choveu, tá ligado? Choveu a tarde inteira e ficou o um clima feio. Por isso que eu tentei gravar o um máximo de vídeo ali no, no sábado. É, tentei gravar o um máximo de vídeo. De, é, de takes ali pra ficar bonito no, no dele Mas foi muito da hora, mano né? é, Foi muito massa os takes aí Ficou muito da hora eu vi ali depois Até fiquei feliz Ficou bom, tá ligado? Porque eu não pensei que não ia ficar bom Foi, cara, tá chorando ali Rapaziada, rapaziada acho que eu nunca mostrei pra vocês Aquele mapa ali do Do RANDEMPTION 2 se é o mapa inteiro Do jogo do, da Rockstar aí mano muito louco eu tenho também o um mapa do GTA mas eu não sei onde que tá o mapa do GTA então dar uma procurada mas eu acho que já foi por isso mano e rapaziada aqui tem mesmo meu quadro aqui ó para quem tem curiosidade também que eu ganhei da da tá show lá esse daqui eu ganhei dos meus do meus pais acho né não Daqui eu esse daqui eu três aí eu comprei aqui tem um cabra-cabeça ah rapaziada, também tem um quebra-cabeça aí pra montar, mano. Se vocês quiserem vídeo aí, é. Eu vou estar tá fazendo o vídeo aí pra vocês montando quebra-cabeça. E é, aí ah, tem mais um quebra-cabeça aqui também. E tem o TED aqui. Tem o um quebra-cabeça e metade do cantor cabeça batata. Aqui tem o. o Dos smurfs. Muito legal também. E ah, e aqui tem o um negócio do o Star Wars e rapaziada também tem esse daqui ó do Star Wars mano em 3D tá ligado tu vai mexendo assim ele vai mexendo o negócio eu não vou tirar porque senão não vai grudar mais aqui tem um negocinho do Star Wars também para vocês verem como eu sou muito fã do Star Wars esse daqui era de um jogo de um amigo meu do Lego Star Wars ele me deu só esse negócio aqui mano é edição limitada tá ligado esse negócio muito da hora, mano. Valeu aí o Francesco então, aí, tamo. E, é, e é isso aí, rapaziada. Se você gostou do Delivog, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal. É isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.